Então, eu vou convidar aqui a minha querida amiga coordenadora do Núcleo de Yoga Restaurativa do Instituto Zen Câncer, a Babi Melo. Vou torná-la aqui co-anfitriã, para ela poder agora controlar né, a, é, os poderes aqui do Zoom. <risos> e a Babi é, fez a formação do curso de Yoga Restaurativa comigo, rapidamente virou voluntária no Instituto Zen Câncer. Hoje, ela coordena o um Núcleo com mais de 20 voluntários e ela oferece yoga restaurativa ela e os voluntários, né? Todos os dias da semana para institutos em câncer as práticas acontecem pelo Zoom, mas mesmo tendo a barreira né da tela do online ela consegue se conectar profundamente com os participantes do instituto ao ponto deles estarem sem condições de fazerem a prática e conectarem na hora da prática para poderem estar respirando junto com o grupo, né? O tamanho é esse pertencimento que eles sentem. Então, se vocês conhecem, mais uma vez, pacientes oncológicos, amigos, familiares, indiquem institutos em câncer, todos eles serão acolhidos, né? Lembrando que todos, todos os profissionais que trabalham no instituto, sejam nas áreas administrativas ou nas práticas e terapias, são voluntários, tá? Então, é isso. Babi, é com você, querida. Babi vai fazer uma prática, talvez ela reduza um pouquinho, mas agora tentem praticar. Foi muita informação que a gente compartilhou com vocês. Vamos descansar um pouquinho a mente. Peguem lá travesseiros, mantas, almofadas, se não separaram, deitem no sofá ou na cama, ou encontrem um cantinho quentinho na sua casa para fazer a prática. Pode ser, gente. Dois travesseirinhos só, um paninho para os olhos e uma mantinha, se tiver frio, onde vocês estão. Quem sente frio no pé, por favor, coloca uma meinha, porque o frio não deixa a gente relaxar. Lu, são... Faltam, tipo, cinco minutos para as oito. Eu posso passar um pouquinho? Então, eu acho que sim, gente. Deixa, não deixar a Babi, pelo menos, dar 45 minutos de prática. Então, a gente vai terminar o evento com 15 minutinhos de atraso. Isso não é nada, né? Vamos combinar que a gente seguiu pontualmente. São só 15 minutinhos do tempo de vocês para a gente sim. poder finalizar a prática, tá, Babi? Então, eu posso ir até 8h45. Isso, Amada. Obrigada. Tá. Amada. <risos> Oi, gente, boa noite. Enquanto vocês vão pegando, tá? vou falar aqui rapidinho. Então, eu sou a Babi Melo, tenho o prazer de coordenar esse grupo de obra restaurativa. É... Oi, Estelinha! É... Tenho voluntários assim maravilhosos. E a gente começou em julho de 2020 com uma, uma aula por semana online dos pacientes oncológicos, e aí em fevereiro a gente já passou para quatro dias na semana, então a gente tem aula segundas, terças, quartas e quintas. De manhã, é, dois dias de manhã, dois dias à noite, para poder exatamente acolher a todos e os seus horários. É... Mas aí com o tempo a gente foi sentindo falta de algumas coisas e aí a gente criou as embalada que é uma... Maneira um pouco mais divertida, diferente de fazer yoga restaurativa, e a gente faz as sextas-feiras com as pacientes, de 15 em 15 dias. Então a gente tem uma hora e meia de atividade, é, deixa assim uns 30 minutos para um aquecimento, que é uma balada. A gente coloca música, às vezes tem um tema, rock, dança do ventre, música galega. É, e aí depois na restaurativa a gente também usa umas músicas, aquelas músicas de. Música lenta da noitada, né, da balada, e coloca as pessoas para restaurar com essas musiquinhas. Para fazer uma coisa um pouco diferente, divertida, já que elas estavam sexta-feira sempre em casa, sem se divertir, sem sair para confraternizar, a gente achou que era uma maneira legal delas confraternizarem de alguma forma segura. E a gente também sentiu a necessidade, e aproveitou que a sala do Zoom tem essa possibilidade de sala simultânea, de criar uma sala zen. Para que essa sala zen, se a restaurativa já é tão tranquila? Para aqueles momentos que você está muito enjoado de um tratamento oncológico, é, ou fez uma cirurgia e está com muita limitação, muita dor, e você não quer deixar de praticar. Então, você entra no mesmo horário da aula e vai para uma sala simultânea, que é a sala zen, que foca basicamente em respiração, é, e fica, em meditação, né? E fica em uma postura, duas posturas no máximo. É, então, assim, é, um, é uma, uma atividade que a gente faz com as pacientes, sempre tentando trazer novidades, sempre tentando acolher, mesmo numa aula online. A gente fica um pouquinho antes, a gente fica um pouquinho depois para conversar. É, as voluntárias pesquisam coisas novas, a gente traz coisas novas para a aula, como, por exemplo, escaldapé, que a gente nunca poderia fazer numa aula presencial, porque seria um, um trabalho gigante, a gente no online com elas em casa, a gente consegue fazer um escaldapé antes da aula, consegue fazer uma massagem nos pés, uma prática de aromaterapia, é, dá para diversificar um pouquinho. E aí a, os voluntários sempre trazem uma novidade, uma coisa diferente para elas, e assim, a gente tem muita alegria de, por exemplo, essa semana, um dos nossos alunos é, teve Covid e ficou internado. E, e ele entrou na aula com a câmerazinha desligada, ele ficou assistindo a aula toda, no final da aula, ele ligou a câmera é, com é, o aparelhinho né, para respirar, não estava entubado, mas com aquele oxigenação, cheio de fio, lá da caminha do hospital, sorrindo, olhando para gente, falando assim, eu tinha que entrar, eu tinha que estar com vocês, eu tinha que vir aqui respirar com vocês, pelo menos o um mínimo. Então, a gente vê que a pessoa, os alunos se sentem pertencentes daquilo ali. Não é só a restaurativa, não é só a postura, é um grupo que pratica sempre junto. A gente tem um grupinho que fica ali oscilando, mas é sempre mais ou menos os mesmos. Então, é um trabalho lindo, se vocês que não não estão nos em câncer ou, e conhecem pacientes oncológicos que não estejam, se inscrevam, divulguem, porque não é só a restaurativa, são muitas atividades que o Zen Cancer oferece para os pacientes oncológicos. Então, acho que todo mundo já pegou, já falei, já dei uma enroladinha aqui para vocês pegarem tudo. Então, ó, vamos sentar um pouquinho. Quem quiser pode pegar um bloquinho, um livro, um travesseirinho, uma almofadinha, um cobertor para colocar ó, no bumbum. Porque a gente alinha melhor, senta com os isquios, ajeita o bumbum, puxa o bumbum para trás, percebe se está certinho. Não precisa puxar muito a perna para perto de vocês, tá? Pode deixar dobradinho mais à frente, com espaço. Acha o seu conforto. Se posiciona, fecha os seus olhos, quem é se sentir confortável. Se não se sentir confortável, tenta olhar um ponto fixo na frente. E aí vai tentando respirar tranquilamente, soltando o ar bem devagar, bem longo. Vai percebendo esse ar entrando no seu corpo, o caminho que ele faz, desde lá das suas narinas. Até chegar nos seus pulmões. Solta o ar bem devagar. Leva essa consciência lá para a respiração. Vai tentando devagarzinho, com muito amor, deixar a sua expiração mais longa do que a inspiração. E sempre que você soltar o seu ar, imagina que tem um fiozinho lá no topo da sua cabeça, seguindo a linha da sua coluna e puxando a sua cabeça em direção ao teto, afastando as suas orelhas dos seus ombros, relaxa os seus ombros, respira devagar, escuta o som do, da sua respiração, percebe o seu corpo, Percebe os seus apoios. Lembra de a cada expiração subir com a cabeça para o teto. Relaxa os seus ombros. Relaxa a sua testa. Relaxa os seus olhos. Relaxa a sua boca. Relaxa o seu pensamento. Relaxa a sua respiração. Relaxa as suas emoções. E aí devagarzinho, você vai abrindo seus olhos, levando a mão lá na frente do peito, uma forma de prece. Coloque uma intenção na sua prática, nesse momento que você vai se dedicar a você, vai dedicar o seu corpo. Uma intenção positiva e para você, pessoal. Devagarzinho, leve a sua cabeça em direção às suas mãos e relaxa as suas mãos nas suas coxas. Vamos devagarzinho fazer um leve espreguiçar. Escuta o seu corpo. Vê o que, como é que ele quer espreguiçar. Ele quer ir lá em cima, para os lados. Fazer uma torçãozinha. Ir lá na frente. Escuta o seu corpo. Vê o que ele quer. Vai espreguiçando. Espreguiçar é muito bom para as faces, relaxam as faces. E vamos só movimentar um pouquinho agora algumas articulações do nosso corpo, para a gente ir soltando essa musculatura, tá? Então a gente vai fazer três com a cabeça, três rotações com a cabeça para um lado, três rotações com a cabeça para o outro. Devagar, com consciência, prestando atenção nesse, nessa movimentação, Presta atenção no seu corpo, na sua musculatura, nessa rotação. Faz ela bem consciente devagar, tá? Então a gente vai inspirar parado e vai soltando o ar nessa inspiração, tá? Vamos? Inspira. E expira, vai rotacionando a cabeça. Devagar, solta o ar. Vai percebendo como é que tá. Se está indo mais para um lado ou para o outro. Aí você inspira lá na frente e vai, soltando ar devagar. Faz três voltinhas para um lado, três voltinhas para o outro. O meu está cheio de areia da praia aqui, fazendo um croque-croque. Vai cada uma no seu tempo, respeitando o seu corpo. Respeitando os seus limites Não é para forçar É só para movimentar essa articulação Lembra de relaxar seus ombros Vai percebendo o seu corpo Vai percebendo essa movimentação Acabou de fazer? Para um pouquinho Fecha os seus olhos Relaxa os seus ombros e aí vamos inspirar subindo o ombro. Agora ele fala com a orelha e solta o ar soltando o ombro. Ah, solta esse peso de novo. Inspira, pega toda a preocupação e joga fora. E pode agora só fazer um barulho. Aproveita que vocês estão com o microfone desligado, tá? Inspira, ó. Ah, solta o ar. De novo. E inspira. Ah, solta lá. Muito bem. Mãozinhas. Leva os bracinhos lá na frente. Dá uma alongadinha no, no seu braço. Pega todos os dedos. Ó. Abaixa agora a mão. Faz o mesmo movimento. Sempre devagar, respeitando seu corpo. Vamos fazer com a outra mão. Pega todos os dedinhos, puxa para cima. Abaixa um pouquinho agora e puxa para baixo. Vamos só rotacionar ó, a mão. Vai um pouquinho para fora. Ai, que lindas. Vai um pouquinho para dentro. Ô, oh, Delícia. Deu um estalinho aqui no meu, hein? Rotaciona para trás, rotaciona para frente, três vezes devagarzinho. Acabou. Vamos rapidamente pegar aqui. Ó. Um travesseirinho, eu pedi dois. Deixa um de um lado, outro do outro lado. Todo mundo com os travesseirinhos. Tá? Vamos só apoiar a mãozinha. Em cada travesseira e a gente vai fazer um alongamento lateral, tá? Inspira, parada e vai ó, levar o bracinho lá em cima. Com amor, com respeito ao seu corpo, lembrando que o bumbum tá colado lá no chão, tá? Então inspira, parada e ó, solta o ar, vai devagar. E aí respira um pouquinho. Se quiser olhar para cima, for confortável, olha para cima. Se não for confortável, olha para frente. Cuidado com o pescoço para ele não quebrar pro lado, deixa ele na, seguindo a linha da coluna e o ombro de baixo não tensionar e querer colar na orelha. Eles estão brigados e não se falam. E aí você volta devagar, percebe o seu corpo, fecha o olho, percebe como é que tá o seu corpo. Abre os olhinhos e vai lá pro outro lado. Solta o ar, indo devagar, vai no seu limite, um lado não é igual ao outro. Um às vezes vai muito bem, o outro trava. Vai aonde você consegue, sem forçar, sem gerar dor e respira. Lembra de respirar. Fica um pouquinho. E volta devagar. E aí vamos torcer um pouquinho. Vamos lá. Leva a mão direita lá para trás, a mão esquerda no joelho direito e torce. Cuidado com o pescoço. Na expiração, você cresce e torce um pouquinho. É sempre pouquinho, sempre curtinho. E respira. Tenta levar lá a cabeça para o teto. Aumenta o pescoço, deixa o pescoço longo. Aí, inspire e quando você soltar o ar, volta para o centro. Percebe o seu corpo novamente. Vê se um lado está diferente do outro. E aí a gente vai fazer para o outro lado agora. Mão esquerda vai lá para trás, mão direita vai no joelho esquerdo. E a gente inspira e torce. Sempre que você soltar o ar, vai torcendo e crescendo, sempre pouquinho, não é para forçar, é só para a gente dar uma leve torcidinha. Inspira, solta o ar devagar, lembra da cabeça indo lá para o teto, e aí vai inspirar, solta o ar e volta, soltando o ar. Mas está muito lindo isso, Zé, e vamos nós. Agora vamos pegar, ou na restaurativa, o que, que é o ideal? A gente estar confortável é, e, e seguro nas posturas. Então, sempre testem as posturas antes, coloca um travesseirinho, coloca dois, vê se ficou melhor, tá? testem. Quando achar o conforto, é a postura que vocês precisam ficar. O que a gente vai fazer? Então, pode ser um travesseiro ou dois travesseiros. Na cabeça, uma mantinha ou um travesseiro leve, tá? Bem fofinho. Vamos sentar o nosso bumbum aqui perto desses travesseiros. Tá? Eles estão aqui na horizontal. Pode deixar as perninhas dobradas, pode deixar as perninhas esticadas, pode deixar as perninhas em borboleta. Vejam o que é o melhor para vocês e o que vocês conseguem. Quem tiver na borboleta tem uma outra opção colocar ou um, um tijolinho, um bloquinho, ou uma almofadinha, ou um travesseirinho para apoiar o joelho, para você não ficar com aquela sensação de que a virilha está abrindo muito. Vai encostar aqui, o bumbum, a lombar, né, nos travesseiros, e aí você vai deitando com cuidado. Deitou, deixa o travesseirinho aqui atrás, ou uma mantinha, e abre os seus ombros. O ombro ele não está apoiado no travesseiro, ele está solto, ele está indo lá no chão. Ele está abrindo a caixa torácica. Solta esses ombros, deixa eles encostando lá no chão, ou então tentando encostar, vai depender da altura do travesseiro. E deixa as palmas das mãos para cima. Ajeita o seu corpo, ajeita o bumbum. Ajeita as suas pernas, ajeita os seus ombros. Percebe essa postura. Vou levantar. Isso. Algumas pessoas ainda estão entrando na postura. Quem tiver, vai fechando os olhos. Percebe o seu corpo, percebe os seus apoios. devagarzinho, vai levando a sua atenção lá para o seu peito, no centro do seu peito. E tenta respirar, levando a sua atenção para esse ponto. Imagina que tem um nariz lá no centro do seu peito. Ih, eu não consigo fazer isso, Babi. O que, que a gente faz na hora que você respira Joga todo o seu foco interno nesse ponto. Quando eu falei do narizinho, é que o nariz às vezes ajuda quando a gente imagina o nariz ali lá no meio do peito. Percebe a movimentação da sua musculatura enquanto você respira. Lembra da expiração mais longa. Vai soltando o ar bem devagar. Tenta agora ouvir o seu coração, as batidas do seu coração. Solta o ar devagar. Relaxa os seus ombros. Relaxa o seu pescoço. Relaxa a sua cabeça, relaxa o seu peito, relaxa o seu coração, relaxa os seus sentimentos, relaxa a sua respiração. Vai descendo a sua atenção agora lá para o centro das suas costelas, bem no meio das suas costelas. Coloca lá o narizinho, respirando. Percebe a movimentação das suas costelas. A movimentação da sua musculatura. A movimentação dessa caixa torácica Quando você inspira, ela amplia, expande. Quando você solta o ar, as suas costelas se fecham, relaxam. Vai percebendo essa movimentação. Percebe o que a respiração faz no seu corpo. Solta o ar bem devagar. Percebe essa movimentação, relaxa o seu diafragma, relaxa o seu estômago, seu fígado, relaxa a sua digestão, solta o peso nos apoios. Vai levando a sua intenção lá para o abdômen. Imagina o narizinho lá no seu abdômen, respirando. Lembra do neném, aquela barriguinha que cresce quando ele inspira, fica bem grande. E quando ele solta o ar, a barriguinha murcha, o biguinho vai lá quase nas costas. Percebe a movimentação do seu abdômen quando o ar entra, quando o ar sai. Solta o ar devagar. Relaxa as suas vísceras. Relaxa o seu corpo. Relaxa a sua respiração. E vai levando o seu pensamento para um lugar, para um momento de gratidão. algum momento que você se lembre, que passe agora pela sua cabeça, onde você sentiu lá no seu coração gratidão por alguém, por uma atitude, por um pássaro cantando, uma borboleta voando ou um dia lindo, qualquer coisa que você se lembre, que dê aquele calorzinho no coração da gratidão. Tente vivenciar esse momento novamente, percebendo os detalhes de como aconteceu, quais eram as cores, texturas, cheiros, vivencie aquele momento novamente. Abra o seu peito para gratidão. Abra o seu peito para o amor. Abra o seu peito para empatia. Abra o seu peito para sua respiração. Se a sua mente foi embora, volta para o momento da gratidão, delicadamente, suavemente, vai percebendo tudo em volta, tudo que aconteceu naquele momento, quem estava com você, seu sentimento naquele momento. Se suas pernas se cansarem, você pode mudar a posição das suas pernas sem problema. Vai sentindo seus apoios novamente. A sua coluna. Seu bumbum, sua cabeça. Seus pés. Percebe os apoios. Ainda nessa posição de olhinhos puxados. Vamos levar a mão lá na frente do peito, como se a gente estivesse fazendo uma prece, mas com as pontas viradas para o teto. E aí a gente vai fazer uma leve movimentação. Vai inspirar parado. Parado. E vai expirar subindo os braços no ritmo da expiração, indo lá para o céu. A gente vai soltar um pouquinho essas escápulas. O ombro vai sair do chão agora mesmo. Volta, na... inspira lá parada e volta na expiração. Aí vai, inspira parada e sobe novamente na expiração. Fica lá até a expiração acabar, inspira, parado e volta devagar. Inspira, parado, expira, sobe novamente, tira as escápulas. Fica lá em cima até a expiração acabar, inspirou, desceu na expiração. Abre os braços novamente. E sente só como é que está o seu corpo agora. Percebe o seu coração, seus batimentos cardíacos. Percebe a sua respiração. E percebe o seu corpo. Aí, devagarzinho, você pode virar de lado, apoiar uma das suas mãos no chão e empurrar ah. o seu corpo. Para a gente sentar. E eu não vou me alongar muito, porque um shavasana sempre é bom, né? Então vamos para o shavasana. Como vamos fazer isso? Como vocês quiserem, gente. Quem quiser um travesseirinho fininho, pode colocar um travesseirinho fininho. Quem tiver uma mantinha, o que eu acho ideal, porque fica mais fininho. Pode colocar. Minha recomendação é, eu não gosto de colocar a mantinha assim. Eu gosto de colocar a mantinha fazendo um balãozinho, tá? Por quê? Porque quando a gente deita, a gente consegue colocar a pontinha desse, desse balãozinho aqui na nossa cervical e os nossos ombros ó, estão livres, não tem nada que apertando eles. Não tem nenhum travesseiro encostando e a gente consegue se posicionar melhor. É a minha opinião, mas pode colocar um travesseirinho sem problema. Ou quem estiver na cama ou em um lugar confortável, se quiser, é, pode deitar diretamente no chão sem nada na cabeça. Eu recomendo um cobertor nesse momento, uma mantinha, se tiver frio. Vamos ficar um tempinho. Máscara de olhos, para quem tiver, quem não tiver, pode colocar uma toalhinha, um paninho, só cobrindo ali a faixa dos olhos. Ou simplesmente fecha os olhos. Quem estiver de óculos, por favor, pode tirar. Você não vai precisar enxergar nada no mundo externo agora. Fecha os seus olhos, ajeita o seu corpo no Chavassa. Imagina que tem alguém lá na sua cabeça, dando uma puxadinha na sua cabeça para cima, para afastar suas orelhas dos seus ombros. Ajeita as suas escápulas, vê se elas estão à direita e à esquerda mais ou menos parecidas. Lembra que o ombro não fala com a orelha, eles estão brigados. Palmas das mãos viradas para cima. e é, Imagina que tem alguém agora lá nos seus pezinhos, lá no calcanhar, dando uma leve puxadinha, ajeitando. Quem tiver o bumbum grande ou tiver sentido que está instável a parte do bumbum, pode colocar a mão e ajeitar naquela puxadinha. É para achar o conforto agora. E aí, de olhos fechados, vamos levar a nossa consciência lá para a nossa respiração, como um todo. Foca nessa movimentação do ar, entrando do seu corpo e saindo do seu corpo. Todo movimento de expansão que o seu corpo faz, que a sua musculatura faz. E todo o movimento de relaxamento, quando você solta o ar. A cada expiração, seu corpo vai ficando mais pesado, mais relaxado. Relaxa a sua cabeça. Relaxa o topo da sua cabeça. Relaxa as suas têmporas. Relaxa a parte de trás da sua cabeça. Relaxa a sua testa. Relaxa as suas sobrancelhas. Relaxa os seus olhos e o seu olhar. Relaxa a sua boca, lábios, língua maxilar. Relaxa o seu paladar. Relaxa o seu pescoço, nuca, garganta. Relaxa a sua fala. Relaxa os seus ombros. Relaxa os seus braços. Relaxa as suas mãos. Relaxa os seus dedos. Relaxa o seu. Tato. relaxa o seu peito, relaxa o seu coração, relaxa a sua respiração, relaxa as suas costelas, relaxa o seu abdômen, relaxa as suas costas, vértebra por vértebra, Solta o peso do seu corpo nos apoios. Relaxa a sua virilha, seu quadril. Relaxa as suas coxas, joelhos, panturrilhas. Relaxa as suas pernas. Solta as suas pernas nos apoios. Relaxe seus tornozelos, pés e dedos dos pés. Relaxa. Vai levando a sua intenção lá para a região do seu perinho. Imagine uma luz vermelha, terra lá nessa região. Envolvendo toda essa área. E aí repete silenciosamente por três vezes. Estou sempre a salvo no centro do meu ser. Estou sempre a salvo no centro do meu ser. Estou sempre a salvo no centro do meu ser. Devagarzinho, vai subindo com essa luz Trai debaixo do seu umbigo. Vai transformando essa luz numa luz laranja, parecendo um pôr do sol. E deixa essa luz laranja começar a envolver Toda essa área abaixo do seu umbigo. E aí repete silenciosamente por três vezes. Eu fluo livremente com os ritmos da vida. Eu fluo livremente com os ritmos da vida. Eu fluo livremente, com os ritmos da vida. Vai levando essa luz lá para seu plexo solar, transformando agora ela numa luz de um sol dourado, brilhando nessa área, envolvendo toda essa região. que aí repete por três vezes silenciosamente eu possuo energia abundante para viver no mundo plenamente eu possuo energia abundante para viver no mundo plenamente eu possuo energia abundante para viver no mundo plenamente. Vai levando agora essa luz lá para o seu coração e transforma ela em verde esmeralda. Deixa essa luz brilhar lá no seu coração. Deixa essa luz verde esmeralda envolver toda. Toda essa região. E aí vamos repetir silenciosamente. Por três vezes. Eu abro meu coração para a vida. Eu abro o meu coração para a vida. Eu abro o meu coração para a vida. vai caminhando com essa luz lá para sua garganta e transforme ela numa cor azul celeste e deixa essa luz azul celeste envolver toda a sua garganta toda essa área e aí a gente repete silenciosamente por três vezes eu sou purificado pela graça do espírito eu sou purificado pela graça do espírito eu sou purificado pela graça do espírito amorosamente vai levando essa luz lá para o seu terceiro olho entre as seus sobrancelhas transforme ela numa luz azul índigo brilhando envolvendo toda essa área e vamos repetir eu vejo a vida com sabedoria e clareza eu vejo a vida com sabedoria e clareza eu vejo a vida com sabedoria e clareza. Agora leve essa luz lá para o topo da sua cabeça e transforme ela numa luz cristal, brilhando, envolvendo toda essa área. E vamos repetir juntos. Como uma simples gota d'água poderia jamais vir a secar, tornando-se uma só com o oceano. Como uma simples gota d'água poderia jamais vir a secar, tornando-se uma só com o oceano. Como uma simples gota d'água poderia jamais vir a secar, tornando-se uma só com o oceano. Devagarzinho, essa luz prata, cristal que está lá no topo da sua cabeça vai envolver o seu corpo todo agora. Imagina o seu corpo todo envolto dessa luz. Como se ela estivesse limpando o seu corpo. Renovando, tirando tudo que não serve mais. E aí vai imaginando essa luz prata começando a diminuir lá nos seus pés como se ela já tivesse limpado, tirado tudo que não serve mais de lá. E ela vai diminuindo, vai saindo das suas pernas, vai ficando só no seu tronco, na sua cabeça. Suavemente essa luz vai diminuindo lá da sua pelve, diminui no seu abdômen, Diminui nas suas costelas. Diminui no seu peito. E ela vai voltar lá para o topo da sua cabeça. E ela vai virar um pontinho bem pequenininho daquela luz cristal lá no topo da sua cabeça. Até que ela some. Junto com tudo o que não serve mais para você. Tudo que já teve o seu tempo no seu corpo. Tudo que não serve mais. Foi. E agora você está leve. Seu corpo está cheio de energia. Seu corpo está restaurado. Seu corpo está purificado. Vai sentindo seus apoios novamente. Percebendo seu corpo. Não abra os seus olhos. Não tire o paninho. Continue na postura. Só volte a consciência para o seu corpo e para a sua respiração. E deixa a sua mente ir agora. Deixa ela livre. Daqui a pouquinho eu vou chamar vocês. Devagarzinho, amorosamente, vai mexendo os seus dedos das mãos, dedos dos pés. Mexe a sua língua na boca, sente o seu paladar. De olhos fechados, mexe os seus olhos lá dentro. Vira para um lado, o outro. Quem quiser se espreguiçar, pode se espreguiçar. Quem quiser se fazer uma massagem, se tocar, tocar no seu braço, tocar na sua cervical, ainda deitado, tocar no seu abdômen, se abraçar, trazer os seus joelhos ao peito, faça o que o seu corpo está pedindo. Escuta aí, Passe a mão no seu rosto. Sinta seu rosto. Faz uma massagem. Passe a mão na sua cabeça mexe no seu couro cabeludo e aí quem estiver pronto vira de ladinho fica na posição fetal um pouquinho e percebe como você está agora percebe sua respiração percebe seu corpo seus pensamentos suas emoções. Veja se você está igual a quando começou essa prática. Veja se você está igual a quando começou esse evento. Veja se você está igual a quando você acordou. Percebe a diferença que teve no seu corpo. Percebe a diferença que teve na sua respiração. E aí, devagarzinho, cada uma no seu tempo, sem pressa, com cuidado. Ainda ali virada de lado, apoia a palma da mão no chão, empurra o seu corpo para se sentar novamente. Mas devagar, em câmera lenta, como se a gente tivesse em slow motion. Pode ficar ainda com os olhos fechados, se quiser. Pode bocejar, espreguiçar. E aí, vamos fechar um pouquinho. Quem já estiver sentado, feche um pouquinho os olhos. Tenta ajeitar a sua postura. E visualiza, já que hoje é domingo, vamos visualizar alguma coisa que a gente queira que aconteça durante essa semana. E aí leva a sua mente, leva o seu olhar interno lá para esse momento. Como se você estivesse vivenciando ele agora. Ele estivesse acontecendo com você agora. Veja quem está com você. Como você está. Qual é a sua emoção nesse momento. O que você quer que aconteça aonde você quer que esse evento aconteça, como você quer que ele aconteça, quais são as cores, texturas, cheiros, todos os detalhes, vivencia algo que você queira que aconteça durante essa semana. Pegue todos os detalhes, chegue até a sentir a emoção Daquilo acontecendo, percebe essa emoção e aí devagarzinho, vamos levando a mão lá na frente do peito. Depois de uma inspiração, a gente emana o mantra um todos juntos, então vamos inspirar. Oh. Namastê, muito obrigada, muito obrigada a todos. Muito obrigada a vocês por estarem aqui desde cedo e ainda estarem aqui. Namastê, Babi, namastê a todos vocês. Gratidão enorme pela primeira edição desse movimento Yoga em Superação, que seja o primeiro evento de muitos. Né? Tem muita gente para convidar para chamar. É uma pena que nem todo mundo que se inscreveu pôde participar. Como eu disse, foram 181 inscritos e nem todo mundo compareceu, então se vocês gostaram da programação de hoje, que a gente selecionou para vocês, então amanhã a gente tem uma programação que começa às 10 da manhã, é só uma aulinha, de 10 às 11, é uma aula de yoga na cadeira, que vai ser maravilhosa, é, quem puder participar, tá a aula vai ser com a professora Alice Maria de Melo Ribeiro, e ela tem uma experiência fantástica, de vida e também como professora, e aí depois, então tem essa aula de 10 às 11, aí para, tá? Aí a gente volta às três horas da tarde, tá? De três às três e meia, a gente vai ter a fala do André, que é um dos fundadores do projeto Yoga de Rua, eles fazem yoga para moradores de rua, e também estão com o segundo projeto, que é Comida que Cura para os Moradores de Rua. Em seguida vem a Ana Olívia, vai falar sobre o Instituto Yoga na Maré. Tá? Quem é aqui do Rio de Janeiro sabe o quanto é complexo ali a região da Maré, e ela tem um projeto de yoga lá dentro, para os moradores. É, depois da fala dela, que é meia horinha de fala, ela vai fazer meia hora de prática, uma prática bem suave, porque ela passou por uma cirurgia recentemente, então qualquer pessoa vai conseguir fazer a prática da Ana Olívia. Aí... Quando for às 5 a gente vai ter um intervalinho de meia hora. Às 5 horas vem a doutora Sabrina Chaves, que é uma médica oncologista, e ela vai falar sobre medicina integrativa, né? Medicina integrativa já recomenda a prática do yoga é, como um dos pilares lá deles. Depois de seis às 7 vem o doutor João Marcelo, que vai falar sobre a importância do sono para a qualidade de vida. É, e uma das ferramentas para melhorar a qualidade do sono, sem dúvida, é o yoga. E aí, às sete, às oito, a gente vai ter uma prática de mindfulness com a psicóloga Maria Alice Maranhão, que também é coordenadora aqui no núcleo do Instituto Zencâncer, do Instituto de Mindfulness. E aí a gente fecha o evento de 8 às 8 e meia, meia hora. Eu sei que vai ser pouco para ele, porque ele fala com coração e a gente escuta com coração. É o Roberto Palmeira, ele vai falar, acorda para os sonhos. Ele vai falar um pouco sobre o Instituto Roupe e sobre a importância da gente ter autoconhecimento para poder conhecer os nossos sonhos. Né? Então, depois de tudo isso que a gente vivenciou, eu espero ter, que no final deste evento vocês sejam inspirados para realizarem os seus sonhos também e que esses sonhos envolvam a disseminação da prática inclusiva do yoga. Então, Babi, gratidão sempre no coração por você Você estar tá conduzindo né, o núcleo de yoga restaurativa. foi só uma. Uma cinceladinha do que a Babi e todos os voluntários fazem com os pacientes oncológicos. Muito obrigada ao Atma Zen, a todos os nossos parceiros, a todos os palestrantes de hoje. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Agora, por favor, quem puder, entre na aula amanhã. Eu sei que a, a, os participantes do encantos têm aula com a Babi, né? Mas logo depois da aula de aula vem para a prática de yoga na cadeira. tá? Pra gente Isso, precisar. dá tempo. Isso, dá tempo, tá bom? Quem estiver no trabalho, ó, é na cadeira, não precisa nem puxar. chão. Então, abre ali e fica ouvindo para a gente poder prestigiar os nossos convidados. William, beijo no coração, um beijo, uma boa noite para todos vocês. Tem várias mensagenzinhas aqui de boa noite, agradecendo o evento. Ah, o, o, esse evento vai ficar gravado, tá, gente? O Atmazém vai disponibilizar depois esse evento lá no site deles, lá no YouTube, aí vocês podem compartilhar com as pessoas. Mas ainda temos ingressos gratuitos para amanhã. Então, convidem os amigos. Vamos ver se a gente consegue dar uma audiência maior para os nossos palestrantes amanhã. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada gratidão gratidão. a todos, Luciana, a todos, obrigada, Babi. Obrigada. Uma boa noite, gente.